da Europa aí beleza lembrando aí que eu, eu trouxe o um tutorial aí de como arrumar as correções dos nomes e das cores dos times né vou estar tá deixando um encard aí para vocês beleza e quem não foi inscrito se inscreva no canal ative o sininho para estar tá recebendo notificações passe no nosso canal é parceiro link na descrição e vamos lá pro tutorial galera é, é, é bem rápido fácil beleza vamos lá pro tutorial que eu já vou estar ensinando pra vocês aí Então, galera, o tutorial é super simples e rápido e fácil, galera é, Eu vou deixar um link na descrição pra vocês aí De um pack aí de logos pro FM 2022, beleza? É um pack muito top aí É rápido, fácil e simples Vocês vão estar é, fazendo o download aí né? Vocês vão estar é, extraindo o arquivo Graphic Vamos clicar em extrair vocês vão procurar aqui Documentos, Sport Interact, Football Manager 2022, né? E vão estar tá soltando o arquivo aqui. Se caso você tiver a pasta Graphics, como eu tenho aqui, eu já fiz o download e eu já atualizei, né? Eu não vou estar tá fazendo download novamente. Mas vocês podem estar tá colocando na pasta Graphic. Vocês dão OK, né? Vocês vão lá, vão clicar aqui, vão dar ok. Ele vai estar tá fazendo a extração. Eu vou estar tá cancelando porque eu já fiz. E agora vamos, vamos lá pro jogo. Então, galera, chegando aqui no jogo, vocês vão estar tá vindo em preferências. Vão estar tá clicando em preferências. Vão colocar em todos. Vão descer a barra, a barra até o finalzão lá. Vão. Vão aqui em skin, né? Vai estar tá essa opção marcada. Vocês marcam, clicam nessa, né? Recarregar a skin. Vocês, se não tiver marcada, vocês vem limpa o cache. Beleza? Cliquem sim. Vocês marcam essa opção aqui e dá um, um confirma. Feito isso, vai carregar aí a skin, né? Pra vocês aí do jogo. Vai estar tá carregando. Vamos só aguardar, carregar E já deixa aquele like pra fortalecer o canal aí, galera Estamos tra trazendo vários conteúdos aí pro canal aí de Futebol Manager 2022 E vamos lá, arrebenta o dedo do like Vamos esperar tá carregando aí, né é, A nova atualização Vamos ver se deu certo Já vai aparecer o escudo ali do, do Barcelona, né O escudo corretíssimo, né Vamos lá, tá aí, galera Deu super certo Pra vocês terem certeza que deu certo Eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos começar um, um novo jogo Carreira como vocês podem ver, tá aí, galera, ó, O escudo do América, do Atlético Paranaense, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo, né. Como vocês podem ver aí, deu muito certo aí, né, o, o pet de logos aí que eu trouxe pra vocês. Beleza? É... E quem foi inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações. passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição. E tamo junto, galera. Esse aí foi mais um tutorial. E, galera, vocês, se quiser comprar o seu FM 2022... É, adquira na nossa loja parceira do canal aí, mano. A FM Brasil, mano. Usando o meu link, na... o meu link você tem 10% de desconto aí. Tamo junto, galera. Valeu, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Valeu e tamo junto e fui. <música>